Que honra, até Simone Gutierrez. Ali de casa, de 150 de altura e um talento de gigante. Atriz, cantora e dançarina, Simone Gutierrez conquistou um lugar ao sol depois de vencer muitos preconceitos. E as recordações que ela guardou pelo caminho é o que a gente vai conhecer agora, direto do fundo do baú. Oi, gente, muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú hoje, com a queridíssima Simone Gutierrez. Um prazer Oi. te ter aqui. Muito obrigada prazer, por ter aceitado. É obrigada. Oi, gente, vou contar tudo pra vocês. Tô gente. super curiosa pra saber uh, que recordações você trouxe aqui pra gente, porque eu acho que, por mais conhecida que a pessoa seja, né, e você hoje é uma, uma atriz conhecida no Brasil inteiro, graças ao seu trabalho, ao seu talento, ah, mais é. de qualquer outra coisa, tem histórias... Que a gente guarda mesmo no nosso fundo do baú em casa, né? É. E é isso a minha ideia de revelar isso para as pessoas, que eu sei que são histórias é sempre muito importantes. A gente fala que só a gente sabe quando a gente deita no um travesseiro, né? Verdade. As, <risos> as coisas que, são... que acontecem. E tem muita coisa linda, assim. Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que. Eu, eu gosto muito de viver o presente, mas tem coisas assim que. Eu, é, é muito legal, porque quando, quando é a, faz parte da lembrança, assim, e as lembranças são coisas que. Que mexem muito comigo, às vezes, quando eu tô num processo, sei lá, de um personagem novo, ou vivendo uma situação na minha vida, eu lembro de alguma coisa que me ajuda, às vezes até me atrapalha, mas assim, tem muita lembrança que faz parte de mim do que eu sou hoje dentro desse baú. conceito <risos> que te fez chegar até aqui, né? que fez foi fácil aqui. escolher. Sente guardar coisa, como é que é? Então, é o que eu falei, tem coisas que eu guardo, assim, há as sete chaves, que eu não abro mão de jogar fora de jeito nenhum. Mas eu sou muito desapegada, eu descobri que eu sou muito desapegada. Ai, ah, que bom, né? Com coisa material, assim, eu sou, tipo, a minha mãe fala, menina, mas você acabou de comprar, você vai me dar, às vezes, uma roupa, ah, será que, que eu não gosto mais de usar? Sou, eu não, não tenho muito esse apego, não. Mas, assim, coisa que pra mim tem um significado, nem que seja pequenininho, assim... Tá sempre lá, é. sempre eu me, me, me deparo com ela ali. No... São as coisas mais importantes, E tem né? coisas que eu guardo comigo sempre. Ah, então vamos ver. Vamos <risos> parar com essa conversa e vamos começar. Oh, Aqui no nosso baú eu vou pedir eu pra vou você poder. escolher. Começar aí com, por onde você quiser. Eu trouxe várias coisas. Ah, eu vou, eu vou começar com as coisas assim que são... Que me dão força, vamos dizer assim, né? Pra, pra enfrentar as coisas do dia a dia, enfim. Eu tenho uma família que é uma família muito, é, muito religiosa, minha mãe é muito religiosa, eu sou a menos da família, a menos religiosa foi eu. Assim, não que eu não seja, mas eu sou menos frequentadora de a missa, minha mãe vai todo domingo, uhum. por conta também do nosso dia a dia, mas eu sou muito espiritualizada, eu... Às você tem fé? Uhum. vezes eu, eu, eu acho que vale muito mais você com você mesmo, assim, conversar com, com Deus e falar o que você deseja, enfim. Sem intermediários. Sem intermediários. Eu sou por aí, <risos> sem intermediários. <risos> e, ao mesmo tempo, eu respeito tudo e eu acredito em várias coisas. Então, tem umas coisinhas aqui que, às vezes, eu ganho. E eu ganho de pessoas especiais e que eu... Essas, essas aqui, por exemplo, eu levo sempre comigo, assim. Tá na minha carteira ou fica na minha casa. Então uma delas, que foi assim, o primeiro tercinho que a minha mãe me deu, na verdade ela me deu dois. Minha a mãe cada vez que eu vou em casa ela me dá um terço, né? Mas assim, esse aqui, esses daqui foram os primeiros. Esse aqui foi logo que eu vim para São Paulo. Que é um tercinho que ela me deu. Rosinha, que é de menina. de São Paulo de onde? De Ribeirão Preto. Ah, a minha não. família toda mora em Ribeirão Preto. Eu Quantos de... anos você tinha? Eu vim para São Paulo acho que com 22 ou 23. É, foi. Eu comecei a dar aula com 14 anos de idade, em Ribeirão. Tá? Ah. Assim, aula pra... de quê? Aula de dança, de ah, balé. Que bacana. Eu faço balé desde os 3 anos de idade. Ah. Na verdade, era para eu ser bailarina. O meu sonho era ter é, ido para fora do país, ser uma bailarina. Mas nunca tive físico, né? Porque ah. <risos> eu sempre fui uma gordinha boa que dançava na frente. É, então, é mesmo. <risos> aí a minha mãe me deu. Quer ver? Pode pegar. E... <risos> E aí, eu guardei. Ele é cabeça, muito carinho. né? É, tinha dois. aí Por isso que ela me deu outro depois, porque um eu dei pro Edson celular. Ah. Quando eu fiz o hair spray, e eu queria muito dar um presente Sim. pra ele, que tivesse um significado, né? Porque quando a pessoa tem tudo, né? Às vezes assim, uma coisa material. Que dúvida, né? O que, é, que eu vou aí dar. Aí eu né? falei: eu quero dar uma coisa aqui que, que vá com ele pro resto da vida. Aí eu dei um pra ele de presente, foi um. Uma coisa que marcou muito na minha, na minha vida. Lindo. Real. E hum. isso aqui, você guarda, é um daqueles acertados, né? Outra coisa também... Assim, a maioria das coisas aqui são da minha família. Esse aqui foi o primeiro dinheiro que o meu avô me deu, gente. Você guardou isso? Guardei. Eu não sei nem o que acho que é cruzado. Você fez o plastiquinho tudo? Eu coloquei num tô... plastiquinho de uma outra medalhinha, ah. dada pela minha mãe. <risos> e aí eu guardei, olha. E não usou? Não usei. Que, que coisa. Que era pra me dar sorte. Ah, mil cruzados, gente, olha aqui que bacana. Porque assim, toda vez que eu toda vez que eu saía, ou sei lá, eu ia passear com os meus amigos, ou viajava com balé, porque eu ia muito pra esses festivais ah. de dança. Aí eu sempre que ia na casa dos meus avós, um me dava, sei lá, um lanchinho, outro. E esse aí me deu. Foi a primeira vez que ele me deu dinheiro e eu guardei. Que bacana. Aí eu pensava se eu vou fazer esse dinheiro e dar muitos milhões lá na frente. Tá começando, tá indo bem. que tá no bom caminho, tá no então bom caminho. Eu guardei. Que legal. Esse aqui é eu ganhei de um amigo, que é aquele kairu, né? Que já, já não é uma coisa né de, de, de religião, mas é aqueles ah, sapinhos que sorte. dão sorte. Você é, é japonês, é. isso? Acho que é, foi é. o Tumura que me deu, o Marcos Tumura. Ah, então deve ser, <risos> é. Esse aqui é o dólar sabe? Ah, japonês, é. Ah, o dólar. Que todo mundo tem, que eu não sei nem quando que eu peguei esse dólar na vida. Bom, pelo que eu tô entendendo, você é uma pessoa meio supersticiosa, então? Na dúvida vamos ter, é isso? Eu tenho uma mania, inclusive. Todo dia quando eu acordo de manhã, eu só levanto a cama depois de pôr o pé direito no chão. Então é supersticioso Toda pronto. vez eu, eu levanto. Se eu acordo e esqueço boto pra esquerda, eu, Ai, eu, eu durmo mais um pouquinho. <risos> aí... Não me tira uma ainda, não. não. Vamos começar isso. de novo. Jura? Jura. Jura. Jura. E essas sei, coisas, então, é têm esse valor mesmo pra você, pra é. né? é. mental e essa questão de proteção mesmo. Exato. Né? E esse treino de quatro folhas que eu achei. E eu sei. eu vou te contar uma você Achou? Achei. Eu nasci no dia 13 de agosto. Olha, é verdade, gente. Ano bissexto, sexto, às 13 horas. É tudo 3, né? 76, que a soma é 13. Porque eu sempre falo que eu nasci em 76 pra somar o 13. <risos> então, assim, todo mundo fala, que nossa, você deve, deve ter azar. Eu nunca tive azar, não tive muita sorte na né? vida. É, é, pra ah, muita nossa. gente, 13 nossa. é um número de é. sorte. É. Agora, você sabe que em Nova York, engraçado, e isso, pelo que eu entendi por causa da cultura judaica, que eu não sei qual é o problema do número 13, não tem andar 13. Em muitos prédios. Não tem o décimo terceiro andar. Porque 13 é um número único, então quem tem isso como sorte é único única, vida. <risos> da muito legal. Onde que você achou? Você lembra? Nossa, eu não lembro. Era criança? O quê? Menina? Ah, eu acho que eu era adolescente quando eu achei Nossa, isso. Nossa, que bacana. Tempo. Olha, pra quem nunca viu, acha que é lenda, lenda urbana? Tá eu aqui, acho. ó. Trevo de quatro folhas. Que legal. Que Ai, deixa eu pegar um pouquinho, né? É. Pera. Eu... <risos> E eu já vi uma coisa aqui, que eu acho que eu sei o que que é, né? Ah, esse... Isso é do famoso hairspray. É, o que pegada firme. E tem que mesmo, né? Isso aí foi um, Eles fizeram só pro, pro espetáculo, porque a, a Let Salles, ela jogava na cara dela, assim, no cabelo, então é com água. Sim. Sim. Simone Hairspray, pra quem não assistiu, lamento. Aliás, teve uma versão no cinema também, com o John Travolta, né? Quem Sim. era que fazia a sua personagem? A sua personagem, como ah, é que me chamava mesmo? Trace Turnblau. Ah. Eu, me, eu não me recordo do no nome é. da atriz, mas eu sei que ela, ela ficou muito famosa depois, fez muitas séries nos Estados Unidos. Sim, e que o nome que foi dela um volta. filme, enfim, musical, né? Muito famoso nos Estados Unidos. E na Broadway também, Sim, né? Sim, mas foi, o que foi engraçado do Hairspray Spray é que. Quando me falaram a primeira vez do espetáculo, eu tava fazendo A Bela e a Fera, e aí a pessoa que me falou falou: assim Nossa, eu fui assistir um espetáculo na Broadway, meu Deus, a menina é a sua cara, ela canta, dança é... e é gorda Aí eu perguntei se eu falei, nossa, mas foi elogio ou foi uma crítica, né? Isso é tá bom ou ruim? Isso tá é bom ou ruim? Ele falou: não, quando vier pra cá você tem que fazer. E não tinha nem previsão de vir pra cá, porque tava, a gente tava no segundo grande espetáculo, né? Porque eu inaugurei o Abril com o Lembre-se a ah, primeira versão. Que agora tá em cartaz é, agora vou outra ficou, versão, é. E aí eu fiz a Belefera em seguida e aí foi depois de muito O é Meser foi o primeiro musical, o grande musical no, no que Teatro Fabrico. É, que na época inaugurou o Teatro Abril. Ah, ah, a gente inaugurou Que aqui. legal. Na tá Brigadeiro, né? Isso. É isso. É. Aí eu guardei esse, guardei o, o meu crachá. O meu Hum, o hairspray. E esse aqui? É o sapato que eu usava, que eu, eu fiz 330 restas do hairspray, eu não tinha substituta. E aí Nossa. Eu, eu fiz todas. Eu não e deixei eu não ficou doente? Tudo! Fiquei. Eu fiz espetáculo, assim, a pessoa eu, eu jamais falaria que eu faria aquele espetáculo. Do, no estado que eu tava, assim, às vezes eu ficava doente. É, porque voz é uma questão também. A Simone, gente, quem não conhece a <risos> Simone cantando? É, eu fiquei fã sua primeiro pela voz. Eu gosto muito de canto é, é, e quando eu vi sua voz eu falei Nossa, mas que, que coisa maravilhosa! <risos> maravilhosa! E eu vou te falar que eu nunca tinha feito uma aula de canto. Quando eu fiz o meu primeiro não é isso. Porque o Lemis, quando eu entrei pro Lemis, eu, eu tive que perguntar pro diretor que veio né, da, de Londres, o que é que você me passou? Porque eu, quando eu entrei no processo do do espetáculo, né, de montagem tudo que eu tinha feito no teste era completamente fora da casinha. Aí eu peguei e falei assim, por que você me passou? Ele falou que eu precisava de uma louca no elenco. E essa louca era você. <risos> Jura? Aí eu acabei fazendo. Porque assim, eu sempre fui de me jogar muito. Assim, eu, eu sempre fui muito curiosa, queria aprender. Eu sempre fui muito didática, assim. A única coisa que eu estudei mesmo, assim... Corajosa, desde... né? É. Isso de enfrentar a coisa. Desde pequenininha foi o balé. E que hoje eu danço muito menos do que canto e interpreto, né? Assim, lógico que o balé foi fundamental para os musicais, porque hoje é muito difícil uma pessoa que canta, dança e sim, interpreta. Sim. Agora até um pouco mais, porque... Porque já tá vendo uma formação direcionada para isso, mas né? mas lá naquela época era muito difícil. Ou a pessoa cantava muito bem, ou ela dançava muito bem, ou ela só interpretava. Uhum. E, e aí eu peguei... E quando eu fiz o o, o, o, o... o sapato, era, era especial. É, porque assim foi na verdade o único souvenir que eu trouxe de lá, né? E esse aqui eu foi era o You Can't Stop the Beat, que era a, a é música, a música que... final, eu usava na música final ele. E ah, eu, eu acho que é especial porque eu que fiz bacana. todas as restas, foi o meu primeiro, a minha primeira protagonista, né? Foi quando me descobriram, assim, porque assim, eu engordei... Esse aqui é o americano, né? Não, esse aí é o nosso, é o, nosso, ah, esse não, é o aqui Edson. tem outras coisas, aqui, ah, é. é não, não, aqui, aqui na está. frente, é. Esse aqui é o Edson. É. Viu? estava falando, desculpa. E foi a minha primeira protagonista, né? E foi engraçado, porque eu já fazia, quando eu comecei a fazer o Head Spray, eu já fazia musical há 10 anos, e, e, as pessoas, e eu fiquei as pessoas falavam assim, mas de onde surgiu essa menina? De onde veio essa menina? Porque... Se você não faz uma protagonista, né, às vezes as pessoas nem sabem. E não em é musical, eu era, meio, é, eu era meio que coringa. Eu fazia tudo. Na, no no Lemise, eu fui substituta de Canardier. Na Bela e eu fui a Potes e fui o guarda-roupa e fazia couro. Então, isso foi minha escola. Isso foi fundamental. Eu, eu acredito que se eu tivesse feito, logo quando eu entrei nos musicais, a minha primeira protagonista, eu não teria feito tanto sucesso. Porque eu adquiri muita experiência, Sim. né? Pra fazer a primeira protagonista. Sim. Então, assim, eu, eu quis trazer porque eu falei, não, eu não preciso ter alguma coisa desse, não só, né? Fora a coisa do, de estar tá na nossa mente e tudo, mas eu precisava ter alguma coisa pra guardar, assim, pra mim. Então esse aqui é um souvenir eu guardo. Que legal, né? A gente tem que ter essas coisas, né? É, ah, isso aqui eu acho que é tão bacana a gente guardar essas recordações e lá depois de 20, 30 anos, você pega isso, é bestia, né? É mas tanta coisa é, boa, né? E é 34, deve caber na minha filha, se eu tiver uma filha. Ah, boa, na boa. eu visto ela de trace. Você gosta nossa, de 34? Nossa, né? Quanto você mede? Começa 1,5m, 1,51m. Ah, 151, então. ah vai, vai, vai. passou um pouquinho, entendeu? 1,51m, que Deixa eu questão desse 1 centímetro, né? Pra não falar que tem 1,5m. Um <risos> Ó, já tô eu mexendo aqui, porque eu já vi isso aqui que tem a ver com o que a gente tá falando também. Uma estrela no Leblon, protagonista absoluta de Hair Spray, Simone Gutierrez e a dona do palco do Casa Grande. Casa Grande é o teatro lá, Sim. né? Onde vocês... Que máximo, né Simone? Que isso aqui foi o boom foi. da tua Foi. E carreira. assim, foi muito engraçado, porque essa crítica foi do Arthur Chechel e assim, eu, eu acabei conhecendo ele muito tempo depois, eu nunca, tive, nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ele depois dessa, dessa crítica e foi depois dessa crítica que assim, tudo mudou na minha vida, assim. Todo mundo começou a me procurar, queriam fazer entrevistas, Queriam me chamar para fazer trabalhos. Programa de TV. ver, TV, não sei o quê. Porque aí isso chamou a atenção para o espetáculo, né? Porque, como eu fazia um espetáculo com grandes nomes da televisão. Quem eram? Era o Edson Celular, a Alex Salles, Salles. o Asfar, na época tava fazendo muito sucesso na Malhação, a, a Daniele Binitz, uh -huh. Você então, era ali a, a desconhecida. A desconhecida ah. que, assim, ia que tomou mundo, conta. aí ia todo mundo pra falar deles, né? Porque também era o primeiro, um dos primeiros musicais de uns ali. Com atores de novela, e basicamente, então, né? E aí, graças a Deus, eu acabei fazendo muito tempo <risos> e chamando <risos> a atenção e. e e foi uma coisa que às vezes as pessoas iam lá por curiosidade, pra saber quem que era essa menina de quem que ele tá falando. Porque ele, ele chega a me comparar com grandes nomes do teatro que estavam na época. Denise Fraga, Lília Cabral, inclusive a Lília Cabral foi no meu camarim na época conversar comigo. Fernanda Montenegro, Nossa. que eu quase desmanhei. Nossa! E eu tava assim, com toalha na cabeça, saindo do banho, ela foi no final do espetáculo falar comigo. E ela me falou uma coisa que assim, eu falei pra minha mãe, Mãe, você quer me minha... Se a minha carreira acabar no Red Spray, já valeu a pena. Porque quando eu terminei o etapa e ela foi lá falar comigo, a hora, a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, uma estrela do meu camarim. E ela falou assim, não, mas hoje é a estrela maior é você, meu amor. Senhor, e aí te rasgou a energia. Só <risos> me arrepio. Ah, imagina, até eu fiquei emocionada. E pra muita gente, né? Porque eu, porque eu sei que você... que você merece, fico feliz. Ai, é. É, é muito bom quando você sabe que você trabalha duro e uma hora as pessoas reconhecem. Sim. Isso é muito difícil hoje, Sim. né, Lu? A gente vê tanta gente boa aí que que é um lugarzinho ao sol e tem tanta coisa que acontece e a pessoa não entende né então tem a ver com seus patuás acho porque tem essa coisa da sorte também né Simone Sim. de estar tá no lugar certo na hora certa de conhecer a pessoa que dali a seis meses vai fazer um negócio e você conheceu ela falou poxa essa menina serve então isso Pô, né Harris foi até um pouco isso porque eu, quando eu conheci o Miguel porque quem fala disse, é, que era o que quem foi quem me descobriu e me deu esse Miguel presente, dirigiu Miguel dirigiu, dirigiu o hairspray. Isso, dirigiu o hairspray. Eu tinha, já tinha feito um teste com o Miguel para fazer o botox Que foi bem antes do hairspray. Sim. E aí o teste que eu fiz com ele, ele me chama até hoje de péssima, porque o teste ficou horroroso. Jura! Então é muito louco isso, né? Então você vê que é um processo assim. Porque eu assisti em Nova York e tinha tudo a ver comigo a história, né? A gordinha e né, que queria ser bailarina. E Eu falei, gente, eu preciso fazer isso, eu preciso. Eu fui lá e eu tava muito magra, eu mordei 25 minutos, eu falei, gente, eu preciso passar, eu preciso passar. Então assim, era uma, era um, era uma mentalização pra que tudo desse certo e quando eu dei, de, porque ele só foi no último dia de teste, porque a gente fez uma semana praticamente, né, de, de coreografia, e aí fizeram a, a, a, aquela, aquela enxugada, né, duas ah, mil pessoas. Uma, uma, nossa, é. E assim, tipo, até hoje, se assim, eu lembro, eu fico muito emocionada, porque quando ele me viu, assim, aí ele tava assim perto das outras coisas, ele falou assim, gente, acho que você são maravilhoso, mas a minha Trace é a Simone Gutierrez. Ai, ai, eu não aguento. Toda vez que você tá me emocionando, porque eu falei assim, poxa, caramba, graças a Deus. Tudo que você queria. Não, alguém me viu. Sim. Né, porque eu tava 10 anos na batalha. E assim, você sempre escuta. Você é boa pra caramba, você é boa pra caramba. E era protagonista. Né? Não, e eu fazia de tudo em musicais. Porque eu dançava, eu cantava, eu me jogava. Então assim, ah, precisa de uma pessoa pra cuspir fogo? mesmo. olha. Aí eu ia lá e fazia. Mas nunca ninguém me dava a chance de, de ser a, a principal por conta de estereótipo, não ser a princesinha. Enfim, então isso é muito ruim, né? Assim, pra quem para quem se dedica isso, e você quer uma hora que as pessoas vejam o seu trabalho, não ter essa oportunidade. E ter o talento, Porque né? Porque é sorte é. e oportunidade. É. Se você Sim. não tem oportunidade, Sim. pode ser bom que for. Então, a sorte é isso, é o que te traz oportunidade muitas vezes, né? Que faz a oportunidade surgir para você, né? E aí foi. Foi, graças a Deus. Depois do AdSpray eu fui fazendo muita coisa legal. Aí todo mundo ia assistir, né? Lá no Rio. Rio era, o Rio é a, a vitrine mesmo, Aham. né? De, quando você vai musical, você faz musical lá, se você faz sucesso, você vai para o Globo. E aí foi por conta do Spray que eu acabei fazendo novela, fazendo um monte de coisa. Jura? Foi Sim. o Spray. Bom, e também todos os amigos que você fez ali, é, né, muitas, enfim. Muitos, é. E acabou rolando uma outra coisa também que eu vi que você trouxe aqui, né? <risos> aqui, aqui é na esse? verdade, esse aqui, gente. gente, esse aqui, eu tenho muito carinho por ele porque ele foi o, o primeiro... O primeiro corpete que eu usei num espetáculo, foi o meu primeiro espetáculo profissional aqui em São Paulo. Eu, eu cheguei a dar aula na escola do Wolf Maia durante um tempo. Aula de quê? Aula de, de dança. Dança, é. sempre dança. E aí a gente fez um espetáculo que chamava A Se Eu Fosse Bob Fosse, que era só com coreografias do Bob Fosse, os trabalhos dele e tudo. E aí eu tava gérrima, foi o E aí esse aqui foi o primeiro corpete que eu usei, eu, eu guardo ele até hoje, assim. Você tinha 20 e pouquinhos. Eu guardo o eu não vou usar ele de novo. Agora, oh, agora de repente... É neta, é neta. É e, Nossa. de repente, nesse... que eu vou fazer um espetáculo... Boa sorte. <risos> eu vou fazer um espetáculo só de coisas da Liza Minelli. Eu cantei muita coisa né, dela nesse espetáculo e eu acho que eu vou usar, hein? A gente ah, vai sim. falar desse seu processo de emagrecimento aí, mas é no próximo programa, na quinta-feira, vocês vão conferir. Então E aí, aquele foi o primeiro que eu fiz como profissional em São Paulo, mas que eu ganhava... Uma apresentação? É, eu ganhava... Cachê! Foi o primeiro cachê, vocês... Teatro, é, tá, é, tá. teatro, Aham, ah, ah, legal. Agora, esse aqui foi o meu primeiro espetáculo, que eu fui produtora de... de... Que eu me produzi, né? Junto com um amigo meu, que é o Edu Berton, que chamava iPod. Então eu guardo... De quando. Isso foi, deixa eu ver, tem a data aqui, olha, foi em 2011. Ah. E aí eu produzi, chamava, era um espetáculo de humor, passava dentro de uma rádio, eu fazia Rita Londres, ela usava esse, esse óculos aqui. Discreto. E aí eu guardei. Mas é lindo, ó, eu adorei, <risos> bonito, né? Eu guardei a primeira, tipo, ó, estreia hoje no teatro Nair Belo, que era dentro da escola do Wolf, ah. foi onde a gente fez a primeira vez o... E por que essa vontade de fazer como produtora? Então, porque aí acaba que você, você quer botar as suas ideias, né? Você quer que as pessoas falem... Tipo aqui, um canal do YouTube, né? Mas é! Você é. quer botar as suas ideias, Prática, né? Prática, você quer falar sobre o que você pensa, você quer falar a tua verdade. Agora, o iPod foi a primeira vez que eu entrei com um projeto de, na lei, né? A gente entrou com o Proac, e aí eu captei... E aí eu fui atrás e as pessoas me davam um patrocínio, porque eu já tinha entrado com televisão. Que isso é uma outra coisa também, que sim. é muito difícil. Sim. Então assim, eu quis eu falei, poxa, agora né, que eu estou um pouco conhecida, vamos ver se as pessoas realmente dão credibilidade o meu trabalho. E deram. Eu, inclusive, o primeiro, esse, esse primeiro espetáculo eu tive um patrocínio integral de uma empresa. Então foi muito que legal. Não precisei ficar pegando um monte de, né, de, de coisinhas ali para poder mostrar o meu trabalho. E o iPod era é uma delícia, era é uma rádio Onde o lema era, manda quem pode, obedece quem tem ouvido. E a gente só tocava o que a gente queria. Uhum. E aí a gente fazia uns padres engraçados. E foi e o meu primeiro filho no teatro foi ele. Agora a segunda, segunda hora vai ser tido. o Laisa. Ai, Laisa, quero que você fale. Ah. Eu, e, e antes de falar do Laisa, que tem a ver com a Laisa também, é essa coisa do canto, né? Que você falou que você, enfim, você nunca, nunca estudou canto. Não tinha estudado, né? Hoje em é, dia. Hoje já, já, já, já, você já você focou fez. nisso, obviamente. Mas você tem uma voz maravilhosa, né? Como é que você descobriu, ou quem foi que descobriu essa voz sua? Porque, Sim. gente, é impressionante, tô falando, eu entendo de vocal, eu <risos> falo que eu adoro as negona americana, entendeu? Pra mim, aquela potência, aquela coisa que vai e desce, é maravilhoso e você tem voz. Muita <risos> voz. Foi muito engraçado, porque eu adorava, eu, na verdade, eu descobri porque eu gostava de imitar cantoras. Uma que eu sempre imitava era a Mariah Carey, com ah, então, aqueles agudinhos. Nossa. Cara, hoje eu já não consigo dar aquele agudo <risos> igual eu tava. Fica louca, eu descobri que eu dava aqueles agudos na garganta. Nossa, hoje, hoje tem todo um esquema ali pra, pra dar aqueles agudos. Mas assim... É... Pra arrebentar a corda vocal, né? Que não é aqui, passei... é em outro lugar, não é na respiração. Não. Não. Eu passei vários micos com esse lance de voz. Por exemplo, o meu primeiro trabalho como cantora... Eu, você tem uma ideia? Eu, fazia um, eu sapateava num karaokê. Pra entreter as pessoas, que o Tumura fazia, ah. o Tumura é um grande nome, um nome dos musicais aqui Sim. em São Paulo, ele, queria, ele fazia pra arrecadar dinheiro pra fazer um CD, porque ele também queria se lançar como cantor. Surgiu a possibilidade de eu cantar numa banda de garagem, ganhando uma por shows assim que fazia. Ele falou assim: vai lá, faz com essa banda, né? Pelo menos é um dinheirinho que você ganha. Tá valendo, não, né? Você tá maluco, mas eu não canto, eu não sou cantor, você é, você é afinada, nada, é pra fazer tchururu, tchararará, ah, tá ótimo. Só Aí... quero fazer parte do beckin, <risos> Ele me indicou, sem eu saber que era já pra cantar na banda, ele falou que era pra fazer um teste. Mas não, era já pra cantar, porque o cara tava com pressa. Aí, cara, eu virei primeira beckin é, da banda, acabei virando, tipo, eu era a principal beckin. Uh -huh. Porque eu era afinada, eu tinha contato com música. Então, assim, aca acabou que eu... Eu, não, eu era cantora de chuveiro, mas eu, tinha um, eu não tinha o primor de uma voz, né, um vibrato. Sim. Mas eu era afinada. E a afinação é 70%. É, ouvido, né? Ouvido. É. Então, assim, isso foi o que me ajudou. Aí, cantando nessa banda, quando eu fiz. Quando eu tive o primeiro contato com o musical mesmo, que foi no Brooklyn restaurante que é, os garçons eram cantores e faziam um Não coisa tem mais, grana. né? Tem. Ah, eu nunca fui. Tem. Dizem que é um restaurante em São Paulo, dizem não, é um restaurante é. em São Paulo em que os, os próprios garçons, o pessoal que tá ali, os shows. servindo de repente para tudo e começa a cantar. É, eles pegaram essa, essa, essa ideia inclusive em Nova York, Sim. que tem, tem de ópera, tudo, Sim. enfim. E aí eu fui fazer o teste para esse restaurante e não passei. Né? A mulher falou, assim, Não, ela falou que tinha que fazer uma coisa diferente, eu achava que era bem diferente. Eu abri um espacate, botei o pé na cabeça, falei que eu cuspia fogo, <risos> né Mas no dia que aí vem a sorte, no dia do, da inauguração do, do restaurante, uma garçonete faltou. E o Tumura, que era um excelente cantor, que tinha passado no teste, falou, vem pra cá, porque se você pegar essa esse emprego, você consegue fazer suas aulas durante o dia e ter uma grana, porque você vai trabalhar à noite, né, porque é um, um restaurante que só funcionava à noite. E eu fui e comecei, eu só trabalhei de garçonete no primeiro mês. Aí, segunda sorte, teve uma debandada para fazer um outro musical de, do, do elenco que tinha passado lá, e ela me ouviu imitando a Mariah Carey no piano com um dos meninos do, do, do casting lá de cantores, ela falou, mas você canta! Falei, não, eu não canto. E eu cantava tipo com o inglês tudo errado. I'm a hero, a look inside your heart. Imagina. Aí você vai cantar essa música no final. Você tá maluco. Eu não resposta. falo inglês. Eu, olha, você ouviu cantando? Porque eu tava brincando. Né? Ela falou, não, canta no último bloco, tá todo mundo bêbado mesmo. ninguém vai prestar atenção em você. Ah, que legal. Ótimo. Mas dá pra é só pra eu ver como que você fica em cena. Aí, como boa leonina que sou, falou, quero ver como você fica em cena, pronto. Ah! Aí ela me, ela me deu a, a primeira música que eu cantei de Broadway, que foi o Memory do Cats. que Eu cantei um ano no, no, no regista, restaurante exatamente. ali. Mas eu descobri assim, mais se joga. Na, na verdade, sempre fui assim, me jogava, fazia. Enfim, e aí? A gente vai pôr um trechinho do musical, claro, de qualquer um que ela tenha <risos> participado, pra vocês perceberem do que, que eu tô falando, se essa menina canta ou não canta. Bom dia, Baltimore, quando for minha vez de brilhar, no, ar, no lugar, no lugar lugar A gente tem agora a última, a última peça desse bloco. <risos> Que ainda tem a ver com os musicais, que foi outro enorme sucesso é, né, nessa história. E aí, esse aqui eu acho que foi um ano estágio do que nunca, que eu fiz com o Miguel Falabella. Aí, aí é o é que a gente vê, a gente fez certo, né? a gente tá no caminho certo. Porque ele foi a pessoa que me descobriu, e aí depois. No, gente, hairspray, no hairspray, naquele spray, teste. É, naquele teste, me deu a oportunidade, e aí, anos depois. Ele me convidou para protagonizar com ele. Aí você fala assim, caramba, ai meu bacana! Cheguei certo. lá, cheguei, é, lá, porque cheguei porque lá dividiu o palco. Que quatro... reconhecimento, não, né? Que é um o espetáculo com dele, com né? Esse, é. Com esse cara é para poucos assim, é para eu eu realmente me sinto talentosa pensando dessa maneira. Porque quando ele confiou a estar comigo no palco e dividir uma protagonista, eu falei, pô, eu acho que eu faço bem o que eu faço. Claro, na produção dele, quer dizer, é, o nome dele, é. né? É. E aí foi, e o convite foi o mais engraçado, <risos> porque eu tava, Deixa eu, ver. É, eu tava. Esse aqui foi uma série do que nunca. Que a gente fazia um casal de eu era uma.. Eu era uma fora da lei, Isso. né? Uma contrabandista. E ele ia fazer com outras duas atrizes Muito que não puderam bem. fazer. Então assim, eu fui a terceira a terceira pessoa em quem ele pensou e ele chegou pra mim e falou assim Olha, eu tô te chamando porque você é, é talvez a pessoa mais improvável que eu chamaria pra fazer esse espetáculo Porque assim, você vai fazer uma, um, um par romântico comigo <risos> e, e vai ser o, o par romântico mais improvável da Broadway no Brasil Talvez isso possa dar certo. E é gênio, né? E deu, né? E deu, muito certo. Eu ganhei prêmio como melhor atriz de musicais nesse ano. Muitas. Eu fui indicada até na, na PCA como atriz. Então foi muito legal. Essa questão da Liza agora como é que vai ser? Vai ser produção sua também? Produção minha ah, também? Mas... Liza Minelli, olha. Porque o Liza eu decidi fazer porque o último espetáculo que fez se chamava Tudo é Jazz que era When the World Goes Round que é um espetáculo uh, jazz. que era um espetáculo uh, da Broadway só das músicas do, do... cabaré. É John Kander e Fred Webb, são dois compositores ah, que tá. fazem fizeram New York, New York tá. fazem muita coisa fizeram muita coisa para ela. Então tinha uma historinha ali. E aí, todo mundo que assistia falava, você precisa fazer um show de Lesnar. porque eu fazia a diva no espetáculo, que era inspirada nela, ah. né, inclusive tinha todo o estereótipo dela, de coisa peruquinha igual. e ah, aí eu vi que ela trouxe isso também, mas vai ficar para <risos> o próximo bloco. E aí, todo mundo falava, você tem que fazer, e eu falei, quer saber, eu vou fazer, porque eu, ela, ela <risos> fez parte... De em muitas coisas na minha vida, assim, de, de repertório, eu cantei muita coisa dela. Dançou muita, muita coisa, muita né? Ah, é. é. de repente é um, uma coisa aí que... E qual que é a uma... ideia do, do espetáculo? Então, a ideia é justamente essa, é eu é, linkar as coisas da, da, da carreira dela com a minha. Por exemplo, a primeira música que eu cantei nesse espetáculo, que chamava Life is just a ball of cherries, a mãe dela cantava muito com ela, ela cantava, então assim, linkar isso ter uma coisa de projeção, mostrando a carreira dela, mostrando coisas da minha carreira, que é uma legal. homenagem mesmo de, de, de coisas que eu fiz dela e o quanto ela me inspirou e eu cheguei a, a ver um, um show dela aqui e eu jamais, claro, qual é outra coisa que me arrepia, eu falei gente, eu não tô acreditando que eu tô na frente dessa mulher. E, eu, e a, ela fez uma dessas casas de shows, né, porque vota E eu tava na fila da frente, assim, na primeira fila A fuça dela, né, vendo tudo E aí ela cantou Maybe This Time E a hora que ela terminou eu não consegui Eu paguei esse mico, gente Eu gritei, maravilhosa <risos> E ela ouviu <risos> E ela chegou até mim e falou assim I love you, darling me mandou um beijo. Ah, aí ai, eu me acabei, não, não conheço ela pessoalmente, mas falei assim, pelo menos eu tive esse contato visual. No né? Talvez então, é uma das histórias que eu conte no nesse show também. Sim. E acho que as pessoas vão, vão gostar de saber. Enfim, é. E que tá? Eu tô agora aguardando a aprovação da lei, né? Uhum. Uma, a gente precisa de pelo menos uma lei de incentivo, porque eu não gostaria de fazer. A Laisa nunca cantou sem banda, né? Então assim, hoje você ter um espetáculo onde você tem que ter os músicos, é, um, é uma estrutura um pouco mais... É. Então você tem que é, é, é um diferencial. É, né? é um diferencial, é. então eu quero capta, fazer essa captação primeiro, Deus quiser, a minha intenção é fazer no segundo semestre. Lá pra... boa, De tomara. repente, no dia do meu aniversário, ah, dia 13 boa, de agosto... No meu, 24, Já ah, É, é, é, de um repente eu ah, por aí. Tomara. Tomara. Dia 13 é um bom dia, tomara. né? Maravilha, é um bom dia. Claro, dia de sorte ah, da Simone. Ah, ah. Ó, a gente vai encerrar por aqui, o nosso baú esvaziou, mas nós vamos encher agora, a gente vai fazer um intervalo, só que a próxima parte você só vai ver na quinta-feira. Então, o que a gente tem que fazer aqui no YouTube, viu, hum. Simone, que eu estou aprendendo, é pedir por favor, inscreva-se aí no canal, por Clica favor. Clica no sininho. Clica no sininho, que é pra você ficar sabendo sempre que tiver uma nova entrevista, uma novidade aqui no canal. Curtir. Você sabe que eu mesma tava reparando ontem como eu assisto vídeos no YouTube e a gente às vezes esquece de curtir. Então, ó, dá tá um like. aí? É agora. Dá um like aí, por favor. <risos> e compartilha para quem você quiser, que conheça aqui o nosso trabalho no canal, que conheça mais da história dessa maravilhosa Simone Gutierrez que a gente vai saber mais na quinta-feira, Simone. Eba! Agora é intervalo aqui pra gente, e a gente <risos> se vê na quinta. Até lá! Um ano é passado, desde o dia que nasci. Aqui está meu retratinho, veja só como eu cresci. Ai, que massa! <risos> Deixa eu ver. É muito, muito 13 de agosto de 1977, Simone. <risos>